a paz do senhor jesus meu irmão e minha irmã e seja bem vindo a este vídeo se você não é inscrito inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo isso vai nos ajudar a divulgar a palavra de deus aqui pelo youtube vamos orar lendo o salmo 27 abra sua bíblia e me acompanha na leitura ó oh senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Ó Senhor, é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, os meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim, para me comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse.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 No oculto do seu tabernáculo Me esconderá por mim, hei sobre uma rocha Também agora minha cabeça será exaltada Sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim Por isso oferecerei sacrifício de júbilo No seu tabernáculo Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz, quanto clamo Tenha também piedade de mim e responde-me, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeita o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desamparem,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 Espere no Senhor, anime-te e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, do verso 1 a 14. Meus amados em Cristo Jesus, compartilhe este vídeo com um amigo que está precisando ouvir a palavra de Deus. Vou ficando por aqui e tenha um dia abençoado e fica com Deus. E até mais.